A vida que nós vemos vai passar E tudo aquilo que nós temos vai queimar Então ouça o chamado, morra para si Veja o que de ficar se vai cair Há só um caminho, morra para si Te apresento a novidade, venha ouvir Dentre tudo que vai se destruir, há um reino que não vai se consumir. Mas é necessário para ele enxergar, nascer novamente e mudar. Passar pela água e pelo vento, assoprar, pra nele entrar. Ter que cair pra acreditar, mas ouça o que Cristo veio a todos proclamar, assim negue lá de tudo e siga a mim. Perdão e libertação, corri pra, pra te, te comprar. comprar, arrependa se estou prestes a voltar. Quem quiser salvar sua vida, certamente a perderá, mas quem perder sua vida por amor de mim. A salvará, o meu reino eternamente viverá. Quem quiser salvar sua vida, certamente a perderá. Mas quem perder sua vida por amor de mim, e deste evangelho, digo que este a salvará. mente viverá